Vou criar meu personagem aqui, vai ser Carlos Audio. Nossa, mano, meu personagem tá ficando coisa mais bizarra, velho. Meu Deus, eu vou ser o Mr. Harmonização Facial Alienígena, sei lá, que porra é Tô parecendo o Lula molusco bonito, tá ligado? Tô com medo, cara. Porra. Rapaziada, Carlos Áudio está chegando, véi. Cadê vocês? Saio. Como é que eu saio daqui, velho? Calma. Aí, opa, rapaziada! Opa, rapaziada! Que que o Alcky tá fazendo? Como é que eu paro de fazer sexo? Como é que eu paro de fazer sexo? Você é feio, você é feio. Teu cu. Você é feio. você é feio, você é feio. Sou bonito. Mano, não tô conseguindo dar porrada, eu quero... Eu vi, mano. E aí, rapaziada? Onde é que eu consigo uma roupa nova nessa porra, parceiro? Onde ver, eu consigo ali, uma então. roupa? Como é que é? Onde é que é? Pega ah. uma bike aqui. Tem uma bike ali, ó. Ô, oh, carro aí, o carro aí, oh, eu cuido Ô, velocidade, porra. Tá maluco? Ah, é. Onde que é? A loja de roupa? É aqui na frente? Vamos lá, vamos lá. Nossa. o Silvio. Silvio. Silvio. Como Silvio. Silvio. Opa, parceiro, sua vão. Rasgada, ô, tem roupa ó. do Mengão aí, mano? É, é a Dani tem guerra fogo mesmo. Esse ano mais aqui tem uma loja de conveniência, a gente pode comprar celulares. Boa, boa, boa. Bota tá quase carona aqui. Como que dá, Tá <risos> Tá ok, onde é que é? Uma é loja de missão, Dani. Né? É, é reto aqui é. <risos> e <direito>. eu <risos> <risos> Estacionei também. Nossa, que loja boa. <risos> ô, oh, me vê um celular aí, velho. Obrigado. Ô, ô, ô, ô, shh Ô, cario, ô cara aí, Opa, boa noite. Boa noite. Eu, vou matar ele. Eu tô mando de ré. Vamos pro carro dele, vamos pro carro dele, Eu esqueci de trancar. Loja! Esfarça. Peraí, tô vendo que o cara, cara tá é fazendo faz ali. Ô, faz oh, vamo roubar, roubar essa loja. Como? Sem o arma? Tem como? Tem, tem como. Vou ficar rondando aqui, como quem não quer nada. Assim, vamos tranquilo, tá ligado? É barra não... <risos> que foi um ali no Que loucura. Opa, opa, licença. Ele tava roubando, <risos> ele já uma tava roubando. Licença. Aconteceu um acidente aqui, moço. Aconteceu um acidente aqui, velho. <risos> Que, que é isso, galera? É? <risos> <Meu risos> manico! O que, que aconteceu que é? aí, meu? Boné, boné. Escondido. Escondido. Bustar tá alguma avançado. coisa no Tinder. Pera, WhatsApp? Calma aí. Como que você chama? É a ó? câmera, velho. Calma aí, eu vou tentar achar ah, o boné demais. P... <risos> calma, fala seu nome do Boné. Da calma aí, calma aí, calma aí. Clica no telefoninho ali ó e clica em algum botão biografia Carlos saúde. Eu vou postar é é uma foto bom. no Insta calma aí, calma aí. Você vai sair. Você fica... Que a legenda vai ser: Os caras tão brigando aqui, meu. alguém Eu não sei, eu não conheço, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu aqui, eu Calma, não, aqui, calma aí, calma aí, calma aí. Haja normalmente, aja normalmente. Aqui é normalmente aqui. Mas só aí. Tá mano? porra, calma. Mais... Com medo. Calma aí. Mano, tô ouvindo direto, mas é explosão. <risos> What the fuck. É isso. E aí, P. me dá uma macaroninha ah, lá, aí, mano. Pelo aí, pelo ah, tá aí. Ah, eu mato. <risos> <eu tô rolando, risos> corre essa aí, <risos> meu! <risos> corre essa! Meu Deus, eu tô. Ô, <risos> oh, irmão, tá louco? velho? <risos> corre essa aí, corre essa aí. Mano. Ai, cara... Corre, meu! o <risos> oh, cara louco <risos> Gente, que p que tá acontecendo aqui! Ô, oh, acho que nós tínhamos que achar um server mais. Normal? <risos> é, fudeu, ele Mas vai você atropelar tá vocês. Assim, <risos> <de risos> Carai, me deu o maior boost! <risos> Eu acho que isso aqui não é RP... NÃO! Tá aí, que não, não, não, não! Não, morreu! Ah. Tá Sai fora, meu! Sai fora! Ô, sai fora, meu! Tá, tá, tá, far, tá louco? Toma! Eu vou te buscar! Me mexe, caguei aqui pra um médico! Ah! Mexe, caguei aqui pra um médico de novo! Meu Deus! Oh, chama a ambulância, chama a ambulância Tem um problema aqui, rapaziada, acho que eu tô meio... Eu tô meio ferido Rapaziada, eu tô meio passando mal aqui, viu tô, tô bem não Meu amigo aqui embaixo de mim, ele tá meio adormecido Mano, tanta gente correndo pra... Mano, vida real, rapaziada GTA, RP, vida, <risos> que você vida real <risos> Eu fui preso! <risos> Meu Deus, Olha esse cabelo, parceiro. Olha esse cabelo. Caralho, o pai tá estilosão. Olha, eu sou oh, o novo meu. Giga Shed, é é mano. mano. Olha que lá, cidade bonita. Nem parece que eu vou tacar o Johnson's nela, mano. Bom dia, rapaziada. Esse cara me ignora, mano. Opa, que é? porra aconteceu aqui, velho? Então, certeza, eu... Eu, eu, bati é. de, eu bati de bicicleta, eu fiquei com um risquinho de vida, aí... Eu fiz isso aqui, ó, ele morreu. Aí ele fez isso, eu morri. Tem que chamar a ambulância aqui, velho, e aí? Como é que ela faz? Eu não venho, é. o celular, apareceu, o seu chamado foi rejeitado, então... Mano, você é o Gaulês, velho! <risos> <risos> Agora sabemos porque ele foi banido hoje aí da Twitch. <risos> É a revelação. Ô, oh, tá vendo aquele cara ali, mano? Morreu, velho. Tá vendo ali? Morreu, velho. Morreu. Eita porra! Esse que é o server normal? Boa noite, rapaziada. Sejam bem-vindos. Mano, eu tô com a minha cara. Eu tô com uma cara de. Porra, queria tá fumando um agora. Você. voadora. Você, chupa piroca. Tu é o Gaulês, mano? Sim. E esse pacotão de dinheiro aqui, Sugar, é, é Tu é assaltante, mano? Então, pra isso que você tem esse fuzilzão aqui. Caralho, a moto do Murilo é uma poçante, velho. Vê, vê. Eita, caralho, assombração no meio da rua aqui, ó. Gostosa! Nossa, o cara é caralho. Caralho, como é que é essa moto é tão mais rápida que a minha assim, velho? Nossa! Vem aqui, bom, nessa aqui. vem aqui nessa portinha e pega o papelzinho aqui. pega aí suas motos e vem <susos> aqui atrás. Nossa, vamos virar motoboy, é isso moto mesmo? Aqui, vai, vai na portinha, vai na portinha. Ali ó, ali ó. Meu, só... não... meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! <risos> Caralho, mano, é, cara. pera aí. Deixa eu, deixa eu ver oh, se <risos> eu entendi. Você fez bom. eu virar pizza, um motoboy só pra conseguir uma moto maneira? É isso mesmo? Sim. <risos> Então vambora, foda-se. Mas... Nunca foi tão fácil adquirir uma moto, velho. Minha cara tá toda ralada. Ô, oh, preciso de uma roupinha maneira, pô. Nossa senhora. Foda-se, <risos> <risos> minha, minha... Por que, que eu tô sangrando e por que, que Mano, eu tenho uma faca. Que? Que? Olha minha mão. Não, tô voltando roupa, peraí. Pô, a moto preta é minha, viu? Meu Deus. <risos> Essa é a gangue do Palmédia. parceiro. Vamos lá, 3, 2, 1... <risos> Vamos para pra praça! Vamos! <risos> Meu Deus, estou falando 30 dias! Consigo... Dá pra é, estacionar a motinha aqui e ficar de boa? Eita porra, o que aconteceu, mano? Aconteceu com o maluco aqui, velho Vai, o vai aqui morrendo, ninguém vai me ver, moço. Ninguém liga pro véi mais. Meu acho que... É uma ambulância aí, meu. Porra. Nós vamos vai ter que fazer vai, uma, vai, vai, uma oração vai, vai, vai. aqui em volta do cara? É isso? Que o que aconteceu aí, ali, meu? Lá, vai, Nossa, olha. Oh, caguei oh, pro cara porra, no chão, foda-se. Mano, eu tô me sentindo a muito estranho velho. andando. Andando like a boss com uma faca Ai, na mão, velho do pau médio velho. andando, os sheds Ó. Eu vou que zoar aqui na praça, tem muita gente vai dar muito rápido, então, tá ligado? A, a DM aqui no meio, de é, então, eu Vai. e os caras indo assistir Fortnite Movie dublado pelo Chris Pratt. <risos> travei, travei. Que porra é essa, meu? <risos> que isso, que isso? <risos> Caralho! Vendi é um chá aí, não? E, Feio, na frente ah, é da é polícia, mal, é irmão, cara, mete esse louco. papo aqui não, irmão. Ô, é oh, por Mano, por que vocês não... A gente não transfere todo o dinheiro pra uma pessoa só e nós conseguimos um carro maneiro pra nós tudo? Agora vamos comprar um carro. Calma aí. Vamos lá, vamos Olá, lá. Eu... E essa bundinha aí? Mano, imagina os caras passam e vê quatro caras correndo em filinha, assim, na rua. Ah, corre, corre, corre, corre. corre, corre. A favor do... Não sei. Para de correr, para de correr do nada. Ih, a polícia, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu, fudeu já, tá? A gente quadro, viu? Buscar o carro do amigão ali, ó. Buscar tem o carro, que carro que do tá amigão ali, ó. Eu acho que a em quadro, viu? Mais amor, amor Deus. É uma. É uma disfunção mental botaram, nossa. Botaram, botaram. Motora. Ah, tá vendo? Tá, tá vendo aquela senhora ali, ó? Aquela senhora, ela, ela é. é, é, é, é do hospital. Eu vou indicar vocês. Todo mundo aqui é meio alterado, né, mano? Tá, tem... Daqui a pouco só pra vocês Esse espeto aí Não, não, tranquilo, pô, tranquilo A gente só tava indo pegar esse, o carro do, do garoto A gente tava é. feliz com os braços pra cima, entendeu? Primeiro carro aí, a gente juntou uma grana, fez uma vaquinha Ah, entendi, entendi. É. Isso aí, é isso peço perdão aí pelo, pela estranheza ah, lá, aí A gente só, só colabora aí, né? Pra, pra ver se vocês não tão... É, porque... Vai que vocês estão sendo assaltados, estão mandando é. vocês correr Não, não, não, a gente não tem esse QI todo não Qualquer coisa nós avisa aí, se for assaltado Vai lá, filho melhor conversa de tudo. É um chão. bom dia, um <risos> dia, um <risos> dia. <risos> oh, pelo Passamos tranquilo pela polícia, hein, rapaziada. Primeira missão cumprida. <risos> tá, qual que é o próximo objetivo? <risos> Passar <risos> do lado da polícia, mostrando dentro do meio. <risos>